Por quê? Porque eu, eu, eu, eu acho que a minha atitude de ter quebrado tua taça lá ao vivo no programa foi bem bosta da minha parte, tá ligado? Depois, eu tava meio bêbado também, mas eu não posso ficar falando colocando culpa na bebida porque da última vez que eu fiz isso não deu muito boa. Mas foi bosta, eu não devia ter quebrado. Tipo, você deu um presente e eu meio que, porra, fiz merda. Então, foi mal, cara. Foi mal ter quebrado tua taça lá. É, mas tu vê que eu não de bola, tanto é que eu tô aqui, né? Você me é convidou e fiz questão de tá estar aqui. Eu sou um cara... Que só olho pra frente. Não levo rancor. É, sou um cara que é, é normal a gente fazer alguma coisa de errado na vida. É normal, não é isso? Sim, sim. E tenho certeza que você não fez por querer, fez naquele momento. É, né? só pela zoeira, na real. E por isso, e por isso, tá? Eu treino tu presente de volta. aí da hora, é cá, isso. Vem, sim. vem cá, vem cá. Aqui, ó. Tá aqui o já... tá, de novo. Aí, tá, qualidade! Aí, olha aí. Ó. Trouxe. As taças. É. Essas aí eu não vou quebrar não, prometo, viu? É, a taça. Não consegue dá uma... aí que eu... Eu já te falei. <coughs> falei pra você, na outra vez. Eu amo copo. Eu sou fascinado do copo. Então, é, copo a cerveja tem que ser um... É, pro vinho. É pra água. E pra todo mundo, quase que eu, que me visita lá, eu dou copo. É, desde que o cara também toma alguma coisa, né? É, é que eu gosto de tomar bebida ah, Eu sempre falo que essa taça né, Quem gosta de vinho E a taça é muito importante O copo é muito importante Pra você tomar um refrigerante E olha só, né Eu falo que essa taça aqui E lá eles uma de taça hang lá na van Porque eu fiz pra mim ah, olha, é? o ah. é, olha, olha o tamanho da taça aqui Ela é grandona, Essa é aqui bastante. até vinho ruim fica bom Pode comprar <risos> vinho ruim, barato Que fica bom, agora se você comprar ao contrário Compra um bom vinho, com a taça ruim, um copo qualquer. O sabor é outro, né? Sim. Só vai me prometer o um negócio. Ah. A hora que vier o Rafinha e o, o Cauê. Cauê, tira isso daqui da mesa. Ok? Demorou, demorou. Chegou o Rafinha e o Cauê e esconde a taça. Demorou, demorou. Ok? Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com.br barra monarque para não perder nada, segue a gente lá